Mas tava tudo, tudo ah, Acho seria. que eu, acho que eu puxo. Vou dar aquela setada aqui, da melhor maneira. A gente pode querer invadir ele depois, bota fé? Bota fé, bota fé. Eu puxo o e a gente vai. Tá, vou deixar um ward ali, ó. O Yasu vai ter pressão também. Ih, caralho! O Celas vai chegar um pouco antes que eu. É nossa, aqui. Ele tá aqui já. Tô, Mas eu tô aqui, no, tô aqui. Deixei o deer full low, mano. A gente luta isso aqui, vai. Bem fácil. Luta, luta. Vai pegando aí. Assistência, assistência, assistência. Boa, garoto. Tô. Nossa, tem uma aqui, viu? Eu tô vendo. Resetou, resetou. Deixa eu aqui. Oh, o dir, dir, dir. Ó, Soraka! Meu Deus, tem um Ard aqui, velho. Calma, vou ter que jogar um Esquimei. pouco de slow. Não, mas eu vou ter daqui a pouco. Matei. Aí te dei reset. Eu matou, eu ela. Será, velho? Caralho! Nossa, mano, ele tá me fudando. deu um porretão, velho! Vai dar mó dano né, essa... Mano, tinha uma bote Lane em top, família, foda-se! Papo é recolher parceiro, não tem essa não! Ah, para com isso, mano. Exauste, porra toda. Não, ah, foi só exauste, né? Pô, que doideira, hein, galera. Exauste. Ô, meu amigo, eu tô perdido aqui, mano. Fiquindim, como é que é? Eu tô descendo aí. Com medo de um meu tio, mano. Pode puxar, pode puxar. Eu vou puxar. Eu vou estartar o dragão porque eu, eu sou sei folgado, sei viu? Assim. Pode, pode ir, eles são então eles sabem que eu tô aqui, ó. Olha, vai fazer o red, vai fazer o red, vou matar ele. Ó, o journey não parar, ó, tem o tankidinho. Ó, ó, olha isso aqui no top. O ah, que, que, que, que você acha disso aqui? Eu tô subindo, tô subindo. Então, Mas cara. você fez 2x1, é um, você pá, o journey hum, tem mana? Eu? Mano, eu tô com medo, você pira. Vou esperar o ah, C, mano. Ah, não precisa ter medo, não. Pode ir no journey, que esse aqui tá morto, então. Na real, eu vou, vou cercar o Kenny, que eu não pego o jornal. Tá. Esse eu não... Nunca... Acho que eu vou deixar aqui ou não? Não, não pega, pega, pega, pega. Tá. Bom, o Jir tacava pouca mana ali, esse aqui morreu, tá lindo. O que significa tipo ADC gap é a diferença, o ele é tipo que o cara jogou melhor, tá ligado? Tipo, ah, jungle gap, aí o Jir tá me cacetando, meu time. Ele me e escutou! Ó o oh, Silas tá aqui, corre corre, é, é? eu vi ele, eu vi ele um pedacinho. Caralho, velho. Ai Lux, boa, boa, bom flash. Caralho, que play, hein, família. Ó o duelo que vai ser aquilo ali. Nossa, olha o dano do <risos> Não teve duelo não, velho, foi uma massacre. Trolei, viu, família. Era mil vezes melhor ter ido ajudar meu brother, mas tá bom. Faz parte, né? velho. Kenzie, você faria ela o job? Hum, vamos lá, né? Uma situação hipotética. Se eu dependesse dessa receita, eu faria, tá ligado? Se fosse a minha única válvula de escape, Tipo igual o caso do Ezinha lá, tá ligado? Do Baiano, pô, os caras pra, pra pagar os bagulhos, saca? Mas, tipo, sei lá, hoje, ah, fácil não, mano, pra quê? Tem, não tem não trampa aqui e tal, tô de boa. Mó trabalho também, papo reto, mano. Pensa em ficar jogando na conta dos outros, aí você perde duas já. Aí você, puta mas vou ter que ganhar mais Quatro? Já fez ela o job, Eu? Não. Assim, Muita. ó, pra falar a verdade, já fiz duas vezes e foi tipo pra ganhar uma skinzinha depois nunca mais fiz, não, velho. Caralho, pra ganhar a skinzinha. Ganhar duas vezes, depois nunca mais. E ganhou? Ganhei, ganhei. Aí, ó, você lembra qual que era o campeão? Riven. Mano, era era skin da Fiora na época. Olha, mano. Então é uma skinzinha da Fiora. Quem nunca, né, família? Olha lá o Kendrick. É sério que você ainda não deixou aquele like? Já comenta aí o que, que você tá achando desse duo em especial. Mas assim, não, mas foi também um esquizinho pra coisa... quantos elos, será, mano? Não, foi coisa besta. Foi tipo dois elos assim, tá ligado? Ah, do, dois elas, tipo, no caso, duas divisões Agora, galera, eu não entendo Desculpa, mano, com certeza Tem alguma dessas pessoas no chat Mas eu não entendo quem paga Pra fazer a job, mano O cara subiu o nível da conta um bagulho que não entra na minha cabeça, mano Porque, tipo, o cara dropa tudo depois, mano Não vale a pena Tipo, por exemplo, conta Challenger Tem muita gente aí, tipo, tem muito boost Que o cara bota a conta Challenger E vende a conta aí por, tipo, mil reais Mil quinhentos, até dois mil Se tem, tipo, muito skin na conta, tá ligado? Oh, yeah. Só que aí os caras, além de pagar a conta, tem que pagar pra manter o elo. Porque qual o sentido de você ter é... uma conta de challenger? E não jogar. De... E, Sim, você vai dropar depois de um tempo, inevitável. Então tem muita gente que compra conta challenger e tem que pagar pro cara manter. Ó, oh, e o vapezinho falou ali, é mais pelo status, Marquinhos? Exatamente, porque concordo, tipo... mas Pô, mano, que status, hein, mano? Caralho! Cara. É, tipo, nossa, sou o aqui no LoL, hein, mano? Não sei é. nem o é mérito dele, tá ligado? É só pra ele ter um print e é isso, acabou. Caralho, que doideira, né, mano? É tipo, é mil opção, reais. Mano. Fora uns que devem chegar naquelas baladas, né, galera? League of Party e falar: oi, gatinho, eu sou o Thierry, bora ficar. Com certeza deve ter esse tipo de ser humano. Poucas oh, ideias, hein, né? mano? Essa aqui é a tal da Dianinha Poucas. Caralho mano. quando dá esse tipo de caso que você sabe que vai resetar, você fica spamando os botão igual um louco, mano. É, tipo, e, tipo é. isso, aí saem <risos> uns bagulhos loucos. Assim, é, aí gente. vai saindo, tá ligado? É então, uma cota já, hein, Popper. Meu Deus! Zonias! É um Kennen ali, mano. Hoje não, Batista, hoje não Caralho, se fudeu o QNZ, hein, mano Mas NT dele, eu tô valendo muito gold, ó Diana, top 1, vou tentar pegar nessa conta, hein, mano Você tá, tá top 1, Catarina, aqui, Hum... Acho que não É bom isso aí pra stream, mano Pega uma continha pra pegar depois A sua conta Twitch e seu YouTube Lá naquele League of Grap, tá ligado? Aí é bom você fazer isso, mano É bom pra stream, tá ligado? Fosse, eu se você já armava aí, mano a continha pra pegar top 1 Catarina E sem maldade, velho O Kindinha é o top 1 Catarina, né? Não, família? Loucamente. Sem maldade, mano Do BR assim, mano Consigo Adeus. só pensar no Quindinho, mano E Yoda, que Yoda, família Nós for lá no, no Elder Ring No Lost Ark Vê o TikTok dos top subs, mano Alguém tem um link fácil Deixa eu ver se o, se o Guerreiro me mandou Streamers brasileiros com mais subs ativos, ó Deixa eu ver Vamos, beleza. Leminha. Ó, o Boaz tem bastante também. Ó o Zero também. Isso que eu conheço, né? Sacisada, Paulinha, Pijek. Caralho, eu tenho mais sub que o Pijek, não é possível. Ó, o Bruninho, amigo nosso também, TT, o camarada, Juqueira, Sidão, Soneca. Olha o Case, família! Olha o Case, galera! Pelo amor de Deus! Ó nós aí, família! So or clean, clean. a couple bands green. split a rack, couple bands green.